E aí gente, sejam todos muito bem-vindos É o Bigodão na área e olha só cara Hoje a gente vai fazer um vídeo que muita Gente me pede que é vídeo de React, a gente vai reagir aos melhores Momentos, aos momentos mais engraçados Do Clash Royale Nesse vídeo específico a gente não vai batalhar A gente só vai rir e zoar mano Eu tava doido pra trazer um vídeo de react Aqui no canal porque mano, eu assisti Alguns e eu ri demais Ri demais, é muito Engraçado cara, ah lembrando que essas Montagens eu peguei de um canal e eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Começando aí, ó. Boa sorte. Essa musiquinha aí, hein? Irineu, você não sabe nem eu. Mano, do céu. Olha isso, cara. Ai, meu Deus! O que, que vai acontecer? Eita! Nossa! Mago elétrico... <risos> Olha, mano, 89 de vida de um e o outro ainda ganhou, mano. Aquele mago elétrico ali tava turbinado, né? O <risos> que que é aquilo, mano? Ó, que <risos> Opa, opa. A princesinha ali foi esperta, ela... <risos> Só pegou, só desviou o caminho assim e já era Sai daqui seu cachorro Sera aí I'm a bobby girl, in the bobby world. Pimba Pimba Pimba Opa não deu Pimba de novo Calma aí Eu achei muito engraçado essas montagens cara Eu achei muito engraçado Opa Noski não foi dessa vez, Mosquinha. O esqueletão gigante em ação, em cena. Eu olhei. Eu olhei. É, foi uma boa, foi uma boa dispersão ali. Opa, o que, que houve? Ah. Oh, Isso! Que moça, mano! Capitão Bruno, é, a gente não ultrapassou o limite que o senhor impôs. Mesmo assim, o senhor agrediu a gente com gás Sim, por quê? Porque o gás Pode ir lá e denunciar Putz. Ai, mano, me afirmo com essas coisas, cara Ó oh. Ó, oh, uma disputa Tem 55 segundos Vamos ver quem vai levar essa Eita Pum E a Valkyria chegou no cemitério ali A Valkyria no cemitério que é pra... Pega, pega, pega, Só aqui ó, olha é ali a vitinha dela, vê se não tá bem Tá bem Ingrada, meu, amor uma oh. Renata, meu Deus, mano, a Valkyria ainda vai chegar na torre tá Ela eliminou o cemitério Nossa, Essa mulher é punk, mano Tragão um Infernal, Leverado Eita! Chegou aquele mago. Meu é, irmão, Pô, não sou nem um babaca, não! Ai. Esse é bando de paternista! Foi usaram os alunos criados a leite de pupira! A Maltino! Maltino, não sei o mortadela. esse lenhador aí? tão quatro tão tá eu te entendo ela sarrela sarrela sarrela sarrela no ar faz o passinho romano mas aquela no ar é punk mano só metendo a sarrada em cima do porquinho <risos> Mano do céu, cara Essas montagens são muito engraçadas, mano São muito engraçadas Se você gostou desse vídeo, desse estilo Que é react, reagindo a coisas engraçadas do Clash Royale Deixe seu like aqui embaixo Que eu irei fazer mais vídeos como esse, viu? Gente, espero que todos tenham gostado Se inscreve aqui embaixo, um beijo no coração de cada um Valeu